Saiba como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, emagrecer é uma coisa fácil e simples de se fazer. E é dessa forma que você tem que ir adiante e conseguir os seus destaques. Mas saiba que você não vai conseguir emagrecer de braços cruzados. Muitas vezes tem pessoas que emagrecem e você diz, ah não está fazendo nada, não, não é, não, não é que não está fazendo nada, ela está fazendo alguma dieta, alguma coisa está fazendo para emagrecer. Então não fique na ilusão que ficar de braços cruzados você vai conseguir emagrecer.